Professores criaram um método revolucionário de ensino, agora é possível jogar e estudar ao mesmo tempo. Como isso está acontecendo dentro do Minecraft? Eu peço a você para ver esse vídeo até o final para entender como você pode jogar e estudar. Antes de tudo, vou lhe dar um resumo de como funciona o Minecraft. Originalmente o Minecraft, ele funciona como um jogo de sobrevivência. Você precisa coletar diversos recursos naturais para sobreviver, por exemplo. Madeira, carvão, ferro, ouro, entre diversos outros itens. E você também pode explorar os mais diversos biomas. Além disso, você também pode usar sua criatividade para trabalhar como arquiteto, fazendo várias construções monumentais que deixam o jogo bem enriquecido. Aproveitando essa dinâmica do jogo, o professor Elton ele alterou a estrutura do jogo para que fosse possível dar aulas online. Assim nasceu a Craft Sapiens. O Craftsapiens é esse servidor de Minecraft que conta com a ajuda de professores das mais diversas disciplinas português, matemática, química, biologia, geografia, entre outras matérias que fazem parte do seu currículo. Observe só um trechinho da aula. Ô professor, pergunta. Pode perguntar. O Marte, ele é do mesmo tamanho de Plutão? Não, Plutão é menor que Marte. A Craft Sapiens não parou por aí. Além das disciplinas tradicionais, o servidor conta com a aula de música, aula de redstone, paleontologia, astronomia, psicologia, contabilidade, autismo, japonês e muito mais. Imagine só, aprender japonês dentro do Minecraft de graça, entre diversas outras matérias. Mas exatamente como é que funcionam essas aulas? Quais são os recursos? Já que o jogo ele oferece muita estrutura. E nesse momento eu lhe peço para você não sair desse vídeo ainda, porque você precisa conferir as nossas aulas de campo. Já imaginou, por exemplo, estudar sobre a Segunda Guerra Mundial? Só que dessa vez agora você está na própria guerra. Nós temos um mapa diversificado para abordar esse tema. Além disso, nem todos os alunos eles podem visitar uma exposição de dinossauros. Mas aqui na Sapiens você pode vir conferir. Ah, e lembrando... Nós vamos ter em breve um mapa sobre a exposição do Juraxi Park e Juraxi Road. Em breve, fiquem atentos ao nosso servidor que vocês vão estar conferindo um mapa bem da hora. E a nossa equipe de professores não parou apenas na paleontologia. Vamos para as mais diversas áreas como autismo, por exemplo. Isso mesmo, nós temos aulas de autismo e inclusive nosso professor também é autista. Mas quais são outras disciplinas em que a dinâmica do jogo Minecraft, ele é bem utilizado. Essas matérias são português, inglês e japonês. Isso mesmo, agora pense bem. São matérias que envolvem idiomas, letras, e o jogo não oferece essa estrutura. Mesmo assim, nossos professores desenvolveram um labirinto de português, inglês, japonês e qualquer outro idioma letrado. Esse labirinto, os jogadores precisam procurar alguma palavra específica que é escolhida com antecedência, eles têm que procurar as letras dentro do labirinto e formar essa palavra escolhida. Por exemplo, existe a palavra maisena. Maisena é com Z ou é com S? Os alunos precisam procurar letra por letra dentro do labirinto para formar essa ou outra palavra escolhida. Assim, aprender idiomas se tornou bem mais agradável e acessível. Além disso, nós aproveitamos a dinâmica que o jogo tem para criar diversos mapas do sistema solar. E agora pense: na escola que você estuda e ensina assuntos profundos de astronomia, eu não estou falando só do, ah, os outros planetas do sistema solar, movimento de translação. Não, gente, não é isso. Assuntos profundos: teoria da relatividade, buracos negros, entre diversos assuntos que são ensinados na faculdade. Aqui nós estudamos sobre isso. Além disso, nossos mapas são bem diversificados, não contém só aqueles oito planetas, mas eles abordam um buraco negro, planetas Adões, entre diversas outras coisas. Acabou? Tem mais mapas? Tem sim! Dessa vez é na área de matemática, nós temos o nosso plano cartesiano, e diversos jogadores eles já conhecem como é que funciona esse plano cartesiano, porque o jogo Minecraft ele já tem essa estrutura do plano cartesiano embutida. Agora, mais outra aula de campo, dessa vez é a de ciências. Como a nossa fala é produzida? Primeiro de tudo, o ar entra pelos pulmões, depois, ele vai para as cordas vocais, só que nesse momento, todo o ar que ele bate com um obstáculo, ele produz uma vibração sonora. E nesse caso, passando pelas cordas vocais, vai gerar um som, e esse som quando entra em contato com a boca, nariz, língua, lábios e demais órgãos da região da boca, ele vai formar as palavras. Ele vai ser decodificado. Ai ai... Tem mais mapas? Tem sim! Dessa vez vamos viajar para a Babilônia. Só que aqui você pode fazer isso de graça. Não precisa atravessar um continente inteiro para conhecer a Babilônia. Aprender história nunca foi tão empolgante. Mas, professor Kelvin, você está falando muito. Já acabou os mapas? Tem mais? Tem sim. Tem o um mapa do RNA, tem o um mapa de agronomia, tem o um mapa do Brasil, tem o um mapa da batalha naval, tem mapa de química, tem mapa do sistema respiratório, tem mapa da guerra civil americana, tem mapa das ondas sonoras, tem mapa do sistema cardiovascular e muito mais, além das surpresas que estamos guardando ainda. Porque, claro, nós não vamos sair divulgando tudo que tem de surpresa. Vamos aguardar. Para ficar atento, sempre acesse o nosso servidor. No final, deixamos a descrição para você conferir o nosso servidor. Falamos muito sobre as aulas de campo que o servidor possui. Mas, o que mais o servidor tem a oferecer? Ao final de cada aula, os alunos participam do quiz. Após ser feita a pergunta, são dadas cinco alternativas. E os alunos precisarão entrar em alguma das salas com a alternativa que eles escolherem. Se eles acertarem, eles poderão ganhar sapiens a partir de cada resposta. Lembrando que sapiens é o nome da nossa moeda que nós utilizamos. E com esse dinheiro, os alunos podem usar para comprar coisas dentro do shopping. Mas o que os jogadores podem comprar dentro do shopping? Eles podem comprar armaduras, moto, carro, helicóptero, elytra, diamante, ferro, sementes, cabeças customizadas e muito mais. E lembrando que esses itens, não é necessário baixar nenhum mod ou textura para que eles funcionem. Você pode usar eles e levar para o modo sobrevivência. Isso mesmo, você pode comprar uma elytra e levar para o modo sobrevivência, assim como vários itens. O que você está achando do nosso projeto? Não é algo impressionante, e inovador? Como você pode ajudar nosso projeto a crescer? Existem diversas formas. Os jogadores podem apoiar nosso projeto por comprar o pacote premium. De segunda a sexta, damos aulas envolvendo conhecimentos gerais para o público em geral de graça. Mas para aqueles que querem aulas do ensino fundamental e médio, é necessário comprar o pacote premium. Assim, os jogadores premium podem ter acesso da sua grade escolar, como também eles possuem diversas vantagens dentro do servidor. Por exemplo, no quiz eles ganham o dobro do dinheiro, eles têm direito a uma mansão dentro do Minecraft, além disso, eles também têm direito a 150 mil sapiens por ativação por mês, um veículo novo todo mês, eles também podem criar imagens dentro do próprio Minecraft, além de diversas outras vantagens. Por comprar o prêmio, você ajuda a pagar a hospedagem e manutenção do site, além de ajudar a pagar os nossos professores. Ah, e tem mais uma forma de ajudar o nosso servidor. Já imaginou, em vez de você ir para o seu colégio presencial, todo o seu colégio vir se reunir dentro do nosso servidor? Isso já é possível e já está acontecendo no colégio João Paulo I de Araucária, no Paraná. Agora, já imaginou se seu colégio, ele viesse estudar com a gente, da mesma maneira que esse colégio está fazendo? Compartilhe esse vídeo com seu professor ou diretor e não se esqueça também de se inscrever em nosso canal para estar nos ajudando. Ah, e só mais uma coisa, antes de você entrar em contato com seu diretor, nós pedimos a você para entrar em contato pelo nosso Discord, porque nós já temos um documento pronto pelo Powerpoint, que ele já explica de maneira bem perfeita como funciona nosso projeto. Assim fica bem mais fácil do seu diretor entender. Nesse vídeo, nós apresentamos para você como funcionam nossas aulas. Mas exatamente como é que você pode fazer para assistir? Você vai precisar de duas coisas, a primeira é ter um aplicativo chamado Discord. Esse aplicativo funciona tanto no celular como no computador. Lá acontecem nossas aulas, você pode ouvir o professor falando através desse aplicativo e também pode fazer suas perguntas. Logo depois você vai precisar ter o um Minecraft instalado no seu computador ou no seu celular ou outro dispositivo, mas qual é a versão que você usa? Por exemplo, o computador usa a versão Java, o celular usa a versão Bedrock. Se você usa a versão Java, você vai precisar baixar o seu Minecraft na versão 1.16, 1.17 ou na mais recente. E logo após você ter aberto o seu Minecraft, você vai clicar na opção Multijogador, logo em seguida clica em adicionar servidor e logo abaixo em endereço do servidor você vai digitar esse endereço que está na tela. Lembrando que esse endereço está logo na descrição desse vídeo. Mas agora, para aquelas pessoas que usam a versão Bedrock, isso é, para aqueles que jogam Minecraft no celular, vão precisar fazer o seguinte. Vão colocar em jogar e logo em seguida vão clicar ali em servidores. Depois, vão clicar em adicionar servidor e logo abaixo, onde tem o nome endereço do servidor, coloca as informações que estão logo aqui na tela. Tanto o endereço do servidor como porta e não esquece de colocar o nome do servidor também para ficar mais organizado. E então, você quer vir estudar com a gente? Nós temos Ensino Fundamental, Ensino Médio, Curso Preparatório para Concurso, Enem, Cursos Livres e muito mais. Venha estudar com a gente. Gostou desse vídeo? Compartilhe com seus amigos pelo WhatsApp.